Fala, jogador, tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Seguinte, galera, vamos falar do Deathloop, isso mesmo. Vamos falar desse joguinho aí, cara. Não é assunto bom, tá? Se você tá gostando do jogo aí, pode sair do vídeo. É difícil aqui o que eu vou falar. Mas eu preciso né, comentar com vocês sobre... Como que os jogos hoje é, estão se perdendo aí é, em meio a um, uma montanha de lixo, né, cara? Realmente, as empresas estão fazendo lixo. Isso gasta aí recurso de pessoas, né? Gasta recurso computacional, gasta energia elétrica. Então, assim... É, não tinha necessidade, né? Não tinha necessidade Deathloop, se você for pegar lá o, o pessoal que tá fazendo as gameplays É nítido que essa galera não tá gostando, velho, do jogo Aí eu queria fazer uma reflexão Qual é a dificuldade de falar assim Não, o jogo é uma merda, não vou jogar Qual é a dificuldade? de fazer isso. Mano, eu vi a gameplay de todo mundo, tá? Mas não consegui ver muito, ver muito também não. Vai 10 minutos de jogo você já cansou já daquela merda ali. Entendeu? Se for para jogar aquela merda ali, é melhor você jogar um CS, vai jogar jogo online que você é, conversa com seus amigos, você fica conversando quem comeu a mãe de quem entendeu? Você fica xingando um ao outro. Aí você encontra a galera lá, um fica brigando com o outro, fica colocando aquela vozinha de, de Goku no meio da, do CS. Aí vai jogar essas merdas aí, entendeu? Entendeu? Se for pra jogar. Porque você pagar 300 reais em um jogo ruim desse, cara, é pra acabar com o cidadão, viu? É pra acabar com o brasileiro. E fica cada vez mais difícil... Pra quem vem e fala mal, velho Porque parece que é um tabu Não pode falar Não, eu não posso chegar aqui e falar que o jogo é uma merda É isso Eu não posso fazer isso Porque eu vi, cara As gameplays são horríveis Péssimas, péssimas, péssimas Aí você vê a galera jogando lá Os caras estão ganhando dinheiro, velho Não é pouco dinheiro, os caras não estão gostando Pensa, você tá fazendo uma coisa Você tá ganhando dinheiro e você não tá gostando ainda velho pensa agora imagina você que vai pagar o pato porque esses caras aí que faz a gameplay que é, que, que joga o jogo aí que recomenda você comprar eles não pagam o pato não Eles estão ganhando eles ganham o jogo aí ganham o videogame aí ganham o computador é, ganham ganha mais dinheiro ganha patrocínios a empresa paga só oh, tamo um dinheiro aqui faz um gameplay lá e é nítido na cara deles que eles estão achando uma merda agora imagina você teve que comprar o videogame teve que comprar o computador que teve que comprar o jogo aí você coloca lá o jogo na maior animação para jogar 10 minutos de jogo você já está esgotado véio, de tão ruim que o jogo é meu Deus cara meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus e essa galera que deveria falar pra você, ó, não compre esta merda, não vale a pena São os caras que te recomendam, falando, pô, compra lá, cara, compra lá, vai ser bom, vai ser bom pra todo mundo Vai ser bom lá pra Bethesda, pra Microsoft, vai ser bom pro David Jones, pro Zangado Vai ser bom pro BRKS Edu, vai ser, vai ser bom pra todo mundo, menos pra você que comprou A realidade é essa, vai ser bom pra todo mundo, menos pra você que comprou Menos pro seu pai que comprou, menos pra sua mãe que comprou, que seja Entendeu? Então vai ser bom pra todo mundo, menos pra você Então galera, é, aqui é uma crítica ferrada mesmo, entendeu? A indústria de jogos está uma merda ah, Os criadores de conteúdo, é, cada vez mais É o trabalho deles, né cara? Mas assim, você tem que ter uma mente tem, Você tem que pensar, cara você não pode pegar um, um vídeo que o cara tá lá todo animadão, dentro da banheira de chocolate, jogando um jogo que seja, é, e, e falar assim, pô, que jogo massa, o cara tá jogando, eu quero jogar. Não, velho, vê o jogo. Note a, a qualidade do jogo ali. Mano, é, é, é óbvio que se você pegar, comprar aquele jogo instalar, 10 minutos depois, é só se você for muito murrinha mesmo e, e tipo assim comprei né tô na merda vou mergulhar agora é só desse jeito para jogar o jogo velho o jogo é péssimo tá é assim repetitivo NPC burro demais não, não tem inteligência artificial nenhuma a, a única coisa que eu diria que é excepcional é a dublagem né mas isso não é mérito nem não é mérito do jogo é mérito da, do pessoal que fez a dublagem Mérito da dublagem brasileira, porque a dublagem brasileira realmente é excepcional. Isso é mérito do, do pessoal que fez a dublagem e não do jogo em si. E também porque não tem número, pelo, me... pelo menos não tem número, né, cara? Pelo menos quando você atira no cara não aparece um númerozinho lá dizendo o quanto que tirou de vida, porque isso é... Deus me livre. Deus me livre, cara, pra isso, entendeu? Que raiva disso, velho. Imagina, você pega uma arma, atira numa pessoa, sai um número. É... Pô, velho. Não, tem limite galera, tem limite Se fosse um jogo online, essas merda aí online Que você fica é, atirando em pato é lado, Pegar em quem pegar, pegou Aí você constrói uma casa enquanto você tá atirando, entendeu? Você vai lá pro céu, aí você volta Você cava um buraco, vai lá no, no, no centro da terra Aí você vai pra outro continente, entendeu? Sobe no avião, aí cai numa ilha deserta Com um monte de gente desconhecida É uma coisa, agora um jogo com a campanha, com a história, tentando te dar uma profundidade. Aí você atira no cidadão e aparece um número. Ah, galera, é, é terrível, entendeu? É terrível, terrível, terrível. Pelo menos não tem isso, né? Pelo menos não tem isso. Mas, assim, em termos de, de gameplay, de... cara, não dá pra jogar 10 minutos. Não dá pra jogar 10 minutos. O pessoal que tá jogando aí, que tá fazendo as gameplay, aí, o jogo tem até um sisteminha de, de stealth, né? Que você pode... É, vim, vim meio de stealth e matar os NPCs ali. Cê, a galera tá no foda-se, foda-se, corre, aperta o shift e vai. Ó, aperta o shift e vai, vai. Termina logo, sabe? Então, é, o pessoal fez sem gosto. Sem... Porque o jogo realmente, cara, é um, jogo que é um genérico, hum, sem, sem nenhuma profundidade, sem história. Que é trem estranho. Sabe aquela coisa estranha? Estranho, estranho. Então, assim, é um jogo que. É, eu não vou jogar é, é, Acho que esse jogo até de graça Ele sai caro E gasta HD seu aí pra você, pra você baixar né? você tem, que, tem que ter uma placa de vídeo Interessante pra jogar o jogo na qualidade Pelo menos é, é Interessante, então assim, até, até de graça Sai caro, então espera essa merda sair de graça Na, na Epic Games aí Eles dá isso aí, entendeu? Se você assina lá o Game Pass, aí aparece no Game Pass Lá você, você baixa aí Vê se, se dá conta de jogar Mais que 10 minutos Entendeu? Agora, pagar 300 reais num jogo desse, galera, vou te contar, véio, vou te contar. E, e impressiona ver que a galera ainda recomenda. Então, não, velho, não compre. Não é recomendável você fazer esse papel de trouxa. Não é recomendável você ganhar um diploma de otário quando você compra o um jogo. Entendeu? Porque é justamente isso que as empresas estão fazendo hoje. Elas estão vendendo o jogo. E vem junto lá um diploma de otário. Ô, oh, toma aqui, meu amigo, ó. Oh, parabéns aí pela sua estupidez de comprar um jogo merda desse. Entendeu? Essa é a real. Então, assim, não compre, viu, galera? Não compre. Galera, não compre o jogo no lançamento. É uma merda, o jogo é quebrado, o jogo tá, tá mal feito, entendeu? Dali dois anos, na hora que aparecer lá, assim, Definitive Edition, aí, aí você pensa em comprar. Aí você, pô, talvez esse jogo aqui... Vale a pena, aí aparece uma promoção lá da Steam, 10 reais do jogo aí, aí você compra, entendeu? Agora lançamento, 300 reais, um jogo quebrado, que vai ter um milhão de DLC, aí vai ter, vai ter a DLC que você volta no passado, você não volta só no, no, tempo, no início do jogo, aí você volta lá na época do dinossauro, mata o T-Rex, entendeu? Sobe em cima do Pescossauro lá, o grandão, aí você tem que colher uma folha lá em cima no, na, na árvore mais alta do mundo, que é pra pegar uma flor que você mistura e fica doidão, aí você tem um poder é, de, de fazer a galera ficar louca também, dar risada, entendeu? Fazer o stand-up comedy, aí você sobe de novo no pescoçaro lá, pega uma, uma planta mais embaixo, que é uma planta que você mistura lá, aí pinta o cabelo de rosa, pinta a barba de verde, aí você vai, entendeu? Vai ter essas DLC tudo aí, porque o jogo é, é estranho, velho, estranho demais. E, assim, o jogo é... é, é cara, é... Oh, nossa, que... Mano, que raiva que eu tenho. Que raiva. Me, che, chega a me doer, velho. Chega a me doer, porque eu gosto da Bethesda, velho. Gosto da Bethesda. Lançou jogos, jogos assim, bons, véio. Jogos tão... Sabe? Nossa, assim, nossa adolescência ali, pô. Era bom demais a gente jogar aquele jogo da, da Bethesda que era bom. Sei lá, velho. Mas aí pega e a gente tem tem essas coisas parece que a gente evolui evolui evolui e consegue piorar as coisas já já parou para pensar nisso a gente tá evoluindo evoluindo evoluindo e tá piorando as coisas isso tudo é culpa aí do mercado em geral não vou botar a culpa em nenhuma pessoa em alguém específico não é culpa do criador de conteúdo não é culpa da empresa não... se fosse para colocar a culpa era você você aí que compra essa merda o culpado é você cara é você que faz isso. Eu já falei aqui um milhão de vezes. Quanto mais jogo merda você joga, menos jogo bom eu tenho pra jogar. Entendeu? Então, galera, é o seguinte. É... Dá uma olhada nas gameplays aí. Mas não compra não essa merda. Dá uma olhada nas gameplays aí. Vê, vê a galera fazendo live. Você vê o desespero da galera pra terminar logo. Vai, Pô, cara, vai, vai, vai. Vai, pega essa arma aqui, pega aí essa, essa arma mesmo, Vai. Vai. Aí tem umas letrinhas no jogo lá. Você, assim, pô, vai por baixo. Pô, agora nem. Você nem. Você não tem nem capacidade mental de saber por onde você tem que ir num jogo que é, é meio mundo aberto. É um fake mundo aberto, né? Pode ir por baixo, pode ir por cima, aí tem as letras lá. Não, por baixo é melhor. Por baixo, você. Por baixo você consegue, seu otário. Entendeu? Tem as letrinhas lá. assim, não, pega essa arma. Então assim, cara. Ah, velho. Difícil, viu? Galera, vê as gameplays aí e coloca nos comentários aí o que, que você acha. Você acha que eu tô ficando doido? Você acha que eu tô... Você acha... Você acha que eu estou sendo incoerente? Você acha que não? Pô? Você só critica. Só sabe falar mal. Você é um hater. Mano, eu, eu praticamente cresci com a Bethesda. Jogando um jogo bom. E agora eu ver isso aqui, pra mim, não é nem ser um hater. Pra mim, é estar extremamente decep decepcionado com a empresa. Tem potencial para fazer jogo muito bom, mas continua lançando merda no mercado. E ainda mais agora que foi pra Microsoft, né, velho? Vai ficar fazendo jogo aí de um em um ano pra sair no Game Pass. A gente só pode esperar o pior dessa empresa, beleza? Então, é isso aí. Desabafo aqui hoje. Falou, galera. Até mais.